Essa música tem a letra boa, a melodia boa, o arranjo vocal, o arranjo instrumental. Ou seja, ela é uma música perfeita. Será? Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. E hoje nós vamos analisar a música Deus do Secreto, do Ministério Saran da Terra Ferida. Essa música foi lançada no YouTube em 5 de dezembro de 2014. Ela foi composta por Marcelo Bastos. Esse canal tem um quadro chamado Análise Musical. Nele a gente pega uma música, analisa a melodia, a letra, o arranjo vocal, o arranjo instrumental, o congregacional. Dentro do congregacional tem o tom, né, se o tom é bom de cantar ali. A melodia, a gente fala um pouquinho da melodia. Isso é uma música né, que dá para a igreja cantar, né, se é fácil de cantar, se tem um coro chiclete, essas coisas aí. Então, como de costume, nós vamos começar pela letra. Eu vou lendo cada verso e vou fazendo as considerações. Então a música começa assim. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. É uma pessoa de fé aqui, né? Minha esperança é regada por lembranças, que o tempo não levou. Até aqui parece que a pessoa nunca passou dificuldade, né? A arma dela era a fé. Tudo dava certo. Mas aí logo em seguida vem. Mas parece que um furacão me alcançou. Aí tem umas reticências. Deus, eu não podia imaginar perdi meu chão. Né? Aquela situação que o chão some. De tão crítica a coisa fica. Olha como chora meu coração. Parece que aqui ela está falando com Deus, mas não necessariamente é uma oração. Mas parece ser uma oração também, mas parece que ela está falando né? sem ser uma oração assim direta. Dessa vez, não consigo te tocar. Quando eu vi isso aqui, eu falei, poxa, mas não consigo te tocar falei, será que é para tocar em Deus? Não tem como, né? A gente, o um ser humano, não consegue, não tem capacidade de chegar, de ver Deus, quanto mais tocar, né? eu falei, não, mas tem mais coisa. Eu pensei, será que tocar aqui poderia ser associado à mulher com fluxo de sangue lá em nos evangelhos sinóticos? Eu tenho aqui, ó, os evangelhos sinóticos. Essa passagem dessa mulher está em Mateus 9, 20 a 22, Marcos 5, 25 a 34. Lucas 8, 43 e 48, vou deixar esses versículos na descrição, depois você pode conferir. Pois, eu só pensei, essa mulher do fluxo de sangue, ela estava de uma doença, né, que ela sangrava, e lá naquela época era muito difícil, tudo para mulher era difícil, uma mulher que sangrava já era difícil. uma mulher que tinha uma menstruação, ela ficava sete dias imunda, né, e quem tocasse nela também ficava imunda até a tarde, por exemplo, o marido dela tocasse nela, se ela estivesse né, imunda, para lei mosaica lá, ela tava, é, até a, ele estava imundo até a tarde. né Tinha um ritual de purificação. E esse texto a gente pode encontrar em Levíticos 15, 19. Que diz assim: Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará sete dias na sua separação. Ou seja, ela é separada do povo ali. Né? E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Levíticos 15, 19. Eu pensei, será que tem a ver? Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que viu Jesus, ela teve fé, falou, mas se eu apenas tocar nas vestes deles, eu vou conseguir ser curado. Aí eu pensei, Pô, tocar, né? Tocar em Deus, tocar em Jesus, lá Jesus era possível se tocar naquela época. Então eu falei, mas acho que não tem a ver. Aí depois eu falei, não, aqui tem a ver com tocar no, no sentimento, né? Você faz alguma coisa que Deus vê, nossa, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui, essa mulher, ela, ela é diferente, ela tem fé, né? Que a fé move o coração de Deus, né? Falei, então tem a ver com fé. Então, tem a ver em tocar, mas não tocar fisicamente, porque não poderia ser, né? Digo que seria isso aí, tocar, mas tocar em mexer no, no sentimento, né? Depois continua, não tenho forças para clamar, confesso já tentei, né? Esse pedaço que também é como se a mulher do fluxo de sangue, né? Que ela tentou encostar em Jesus lá, mas só que Jesus estava rodeado de pessoas, né? Que ele era muito popular naquela época, então era bem difícil chegar perto dele. Né? Todo mundo queria o milagre de Jesus, ele era muito popular. Tinha até momentos que ele pedia para não contar, né? para a pessoa curada não contar ali do, do, da cura que ela tinha recebido, porque as famas nesse jeito aí eram um pouco não boas, né? porque tem muita gente quer se aproveitar, né? quer fazer de tudo. Né? Então, tinha momentos que Jesus falava para não contar, a pessoa não conseguia, acabava contando, né? que que foi curada, quem não vai contar, né? mas ele falava assim para não contar. Então, o acesso a Jesus ali era muito difícil tocar em Jesus, né? Então, a fé dela fez ela tocar em Jesus, né? Não tem a ver com o texto, mas achei interessante trazer essa parte, porque às vezes o toca ali é né, um momento de fé, e é a hora que Deus move o coração de Deus, é aquele momento de fé. Aí ela falou, não tem força para clamar, confesso, já tentei. Ela tentou, né? Dessa vez eu entrei no quarto. Agora sim, aí parece que ela, aqui ela já está fazendo a oração, né? Lá em Mateus 6, 6 diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, né? Tem a ver com o texto aqui, né? com a, o título da música. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse é o texto, né? Mateus 6, 6. Aí a continuação, E tranquei a porta, só tu podes me encontrar, né? Que aí você está lá no lugar que ninguém sabe onde você está, está escondido, né? E aí você, aí você tem mais contato com Deus, né? Então aqui a gente entende que agora é uma oração, né? Que ela entrou no quarto, fechou a porta. Dessa vez eu entrei no quarto, fechei a porta. Só tu pode nos encontrar. E agora ela está falando com Deus. Aí ela continua o coro, né? Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Entrou no quarto, está oculto, né? Tu és o Deus que me vê no secreto. Também tem a ver, né? Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Aqui a gente entende que o homem não vai ver e nem vai saber o que você está fazendo no quarto, o que você está orando, para qual motivo. Né? Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Eu falo duas vezes, eu não estou só. Aqui a gente entende que é oração e ela entende que Deus está lá com ela, né? ouvindo as orações dela. A gente fala dela porque é da pessoa, né? poderia ser um homem uma mulher, tanto faz aqui. Então é o seguinte, eu gostei muito dessa letra. Tem conteúdos aqui que a gente entende aqui que está associado à Bíblia. Não achei nenhuma palavra... Né, fora né, falar que tem uma coisa errada aqui, não tem. Eu analisei bastante isso aqui, pesquisei bastante, analisei o texto aqui e eu achei essa letra muito boa. E eu vou dar a nota 9,5, porque precisava de uma estrofe. Poxa, se tivesse mais uma estrofe, né? Só teve uma estrofe. Apesar da música ser boa, ela repete e aí acaba, poderia ter mais uma, uma estrofe. Só por isso eu vou dar 9,5. meio. queria dar 10, mas, mas se eu dar 10, poxa, tá faltando a estrofe. outras músicas também eu tirei pontos porque né, precisava de outra estrofe. Eu gosto de ter, é bom ter duas estrofes, né, pelo menos. Não gosto de música com três estrofes, mas duas ou uma pontezinha diferente ali, mas essa não tem. Então, infelizmente, a nota vai ser 9,5 e nós vamos continuar e no final a gente vai dar a média. Então, agora vamos pro arranjo instrumental. Essa música ela começa com o um piano ali, tem uns strings no fundo, tem um solinho de guitarra lá no meio, parece um pouquinho guitarra vaiana, mas eu me confundi, eu achei que era, mas não é. É um efeito que o rapaz lá usou, mas é muito parecido, mas não é a guitarra vaiana. é uma guitarra fenda que acho que ele usa. Eu tentei ver no vídeo o modelo, mas não consegui descobrir. O rapaz do teclado parece que ele tá tocando num teclado Motif. É um modelo XF-6 da, da Yamaha É um teclado muito bom, muito bonito, grandão queria comprar um na época, mas era bem caro Mas eu tinha um outro, né? Só queria, né? A gente quer Mas é um aparelho, é um teclado muito bom Tem um som muito lindo Lá ele tocou com um piano, muito bonito Depois tem, né? Tem guitarra, tem... É, tem baixo, né? Sempre, toda música tem guitarra, baixo Então, tem um piano Tem os no fundo tem a guitarra é, no meio do, do, acho que depois da estrofe, depois do coro, né, que ele faz um solo Nesse solo ele toca umas frasezinhas da melodia Mas ele também faz umas inversões lá, que eu achei muito bonita né ótimo, a música é muito legal de tocar, muito legal de ouvir E faz umas inversões ali muito interessantes, muito boas e eu gostei muito desse solo, eu gosto da música com solo. Prefiro, eu gosto da minha mais com música com dois solos de guitarra, mas nem toda música dá para colocar. Mas aqui tá perfeito esse solo, tá encaixado, tá... não tá aquela coisa óbvia, né? Tem gente que sola, faz aquela boleira danada e não faz quase nada, né? mais performático do que melódico, com uma coisa bem definida aqui, não. Tem umas partes que ele acelera, mas um solo bem, bem pensado. Né, foi o arranjista que foi muito, muito feliz no solo e não fez o óbvio, né, como eu disse antes ali. Ele fez um pouquinho a melodia, algumas partes, fez umas inversões ali, mas muito bonito, eu gostei muito. Ela também tem ali um swingzinho, né, tem uma levadinha ali que dá um, um ritmozinho, mas é lenta, mas está presente ali, muito gostoso de ouvir, muito, muito boa de tocar. Tocamos essa música aí na igreja muitas vezes e ela é muito boa. Eu não tenho mais o que falar do arranjo instrumental, ele está simplesmente perfeito. E para o arranjo instrumental, eu vou dar a nota 10, muito boa, muito bom mesmo. E agora nós vamos para o arranjo vocal. Quem canta a música aí, quem tem a voz principal é a Franciele Santos. Em alguns momentos também tem alguém fazendo ali uma segunda voz. E ela cantou muito bem, ela tem uma voz muito bonita, muito agradável. Não tem aquele excesso de, de, de vibrato, né? Não tem... não lembro dela ter feito melismas, mas não tem problema, eu gosto. Não, que, não gosto de coisa em excesso, né? Tudo que em é excesso sobra demais, aí já, já não é bom, não gosto. E ela fez muito bem aqui, ela cantou muito bem essa música. Em alguns momentos tem o, um, uma segunda voz, né, umas vozes ali, e tem também um back vocal maravilhoso. Eles capricharam nessa música no back vocal, tem umas vozes conhecidas ali, eu não lembro direito é, o nome da pessoa, mas a voz é de um homem, ele tem uma voz bem marcante. Ele trabalhou, acho que ele não trabalha mais na MK, mas ele tem uma voz muito agradável Eu não tenho certeza se é o Marquinhos Menezes Eu não consegui achar informação, mas a voz do, do back vocal parece ser dele Acho que o Marquinhos Menezes era do grupo... Acho que ele era da banda Remagirei A voz parece ser dele, eu não tenho certeza, mas a voz é muito bonita E esse back vocal foi muito bem feito né? Tem um arranjo ali, tem hora que ele faz um fundo Tem hora que ele faz perguntas e respostas né? do, da voz principal e o back vocal, muito bonito, não tem defeito. não percebi ótima qualidade. E eu vou dar nota 10 também para o arranjo vocal. Muito linda o, o coral que colocaram ali no fundo. E está bem presente o arranjo, né, o arranjista aí, quem fez a direção vocal, fez um, um arranjo muito lindo. Então a nota vai ser 10. Muito boa. E agora nós vamos para o quesito congregacional. A música está em tom de fá sustenido. É uma música fácil de cantar, não tem um coro chiclete, mas tem um coro legal, né? Que a gente normalmente canta. mais o coro é a parte que a gente mais decora. Eu que não tenho voz que consegue alcançar notas muito altas, eu consegui cantar. Então o tom tá perfeito. Para quem toca violão, às vezes pode sofrer um pouquinho porque, né? O faço tenido ali você vai ter que fazer pestana e, né? Mas isso resolve facilmente com capotrache. Mas então tá fácil da igreja cantar, né? É uma música com a melodia, né? Não muito né, variante, né? Tem música que antigamente se fazia, né? Aquelas músicas com notas nos extremos, né? Muito grave, muito agudo. realmente era mais para agudo, né? Essa não tem. Então, a melodia está ótima para cantar. A igreja vai conseguir cantar. Eu canto, a igreja canta. Então, fica perfeita. E a nota para o congregacional vai ser também nota 10. Agora chegou aquele momento de darmos a nota final, mas antes de darmos a nota final, eu gostei muito dessa música, ela tem letra boa, melodia boa, tem um arranjo instrumental, tem um beck vocal, tem tudo, tem solo de guitarra, o tom é bom, a igreja consegue cantar. A única coisa é que eu não dei 10 porque não tem uma segunda estrofe. Se tivesse a segunda estrofe, teria dado 10 em tudo. Então é uma ótima música, uma linda música para você cantar na sua igreja. Então a média final ficou em 9.88. Eu creio que vai ser difícil outra música chegar Nessa nota, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de inscrever-se aí no canal. Clica no botão vermelho que está aí na tela. Marca o sininho também. Quando você faz isso, o YouTube envia uma notificação para o seu celular ou para o seu e-mail. Compartilhe o vídeo com os seus irmãos da sua igreja, com o pessoal do Grupo de Louvor. É, dê aquele like também, ou dê o dislike, se você quiser também. Mas se você der o dislike, não deixe de comentar. Por que você deu dislike? É, se você quiser também dar a nota, diferente da minha, se você não concorda com o que eu disse aqui, dê sua nota. Se você não quiser dar por quesito, dê a nota geral, deixe seu comentário aí. Se você tiver uma música também que você queira que eu avalie, é só você deixar o link dela aqui na descrição. Se for uma música que você fez ou que você canta, também pode colocar que eu avalio né? vou deixar lá nas minhas anotações para um dia fazer um vídeo. Não garanto que vai ser logo no próximo vídeo, mas assim que eu puder eu faço a avaliação e dou a nota para você, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Só faltou uma outra estrofe. Poxa, senão ela ganharia... Só faltou uma outra estrofe, senão ela ganharia... Só faltou uma outra estrofe, senão ela ganharia... Tem que ser uma música aí que vai ter letra boa, música boa... Ó, ó o trovão. Deus, eu vou fazer tudo do começo. Tudinho do começo. E o vídeo vai ficando por aqui. Não deixa de inscrever-se aí no canal. Clica no botão vermelho do YouTube. Marca aquele sininho também. Quando você faz isso, o YouTube te monitora... <risos> te monitora. Ai, ai.